Em termos de instalação, o Drupal 8 não uh, requer uh, tratamento diferencial em relação ao Drupal 7. Temos apenas de terem atenção a versão do PHP. Como podem constatar na página Drupal Org Requirements, uh, em relação ao componente PHP temos uma, uma referência explícita relativamente ao Drupal 8. O que é recomendado é o 5.3.10 ou o superior. Na realidade, o Drupal 8 está a aceitar o 5.3.5, que é mesmo como mínimo, e quando isso não é satisfeito, claro que não consegue avançar com a instalação. Também existe uma nota relativamente às Magic Codes, que era um aspecto do, do, do PHP 5.2 e que foi abandonada em setembro de 2011. Portanto, quem está a usar versões já avançadas não, não terá essa questão. E, e terá sempre que ter cuidado, se tiver um serviço de provider, de certificar-se que de facto as Magic codes estão desligadas, off. Uh, existe um tutorial sobre esta questão no OS Training e que uh, explica como fazer, como proceder, caso nos deparemos com o erro de PHP Magic codes Uh, em relação ao requirement do PHP, o que vos pode acontecer, como neste exemplo aqui uh, em que podem constatar, é que o PHP uh, instalado é inferior ao 535, que é o mínimo obrigatório para poder instalar o Drupal 8. Como estão a ver, é uma versão inferior, e evidentemente o Drupal ao fazer a verificação dos requisitos embarga o, a instalação. Para resolver este problema, para que possamos verificar efetivamente como é que o Drupal 8 é instalado e qual é, digamos, o interface e se existem muitas diferenças, vamos utilizar o SimpliTestMe, que nos permite fazer uma instalação em Drupal 8 rapidamente e verificar imediatamente se existem, em termos de processo de instalação, muitas diferenças face ao Drupal 7. Estamos então com o, o primeiro ecrã de instalação uh, do, do Drupal 8, eu vou escolher a língua inglesa porque efetivamente não tenho, nem, nem quero neste momento tratar da questão de multilínguas vamos avançar, escolhida a língua, que é o primeiro passo, passa a ser o primeiro passo na instalação do Drupal, portanto aqui há, há uma digamos, uma alteração na ordem de instalação, costuma ser primeiro a escolha do Profile e depois a de língua, e aqui houve uma inversão. Sabemos que a língua de facto é, é, é, joga um papel fundamental no Drupal 8 e daí esse protagonismo inicial e essa definição logo no, no arranque da instalação. Relativamente à escolha do Profile, temos as opções Standard e Minimal como já conhecido no Drupal 7, nada de novo, Continuamos, verifica os requisitos, neste caso satisfaz em termos de versão PHP e Magic Codes. Continuamos a avançar para fazer, de facto, aqui já está o setup, a configuração da base de dados. Avançamos, começa a instalar o profile, temos os módulos, alguns conhecidos, outros novos, aqui a passar em revista, aqui na barra de progresso. E temos uh, agora a configuração do, do, do site. Vou deixar tudo de default, como é proposto aqui pelo teste e avançamos. Portanto, toda esta sequência de tarefas, tirando a inversão da ordem Profile Language, está igual ao uh, Drupal 7. Visitamos então o nosso, nosso site e temos o Drupal 8 pronto a ser utilizado.